A paz do Senhor, estamos hoje com um episódio muito legal do Sinergia, que é o Elo Podcast. E eu tenho duas convidadas muito especiais, lindas, inteligentes, mulheres de Deus, para compartilhar a sabedoria delas com a gente. É a Tayane, seja bem-vinda, hum, e a Andressa, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema que eu amo demais, que é adotados por Deus. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus, mas como assim? Será que a gente não era filho antes? Mas eu também sou filho de Deus. Será que não? Vou começar com a Andressa. Andressa, Amém. me explica isso. Quem nós éramos antes da adoção? Então a Bíblia fala lá em João 3,16, né? que Deus deu seu filho unigênito, seu único filho... Né, na cruz, por nós, o seu único filho. Aí você para e pensa, está o único filho nós, somos o quê? Né? A gente para para analisar lá no início da Bíblia, quando fala sobre a queda, sobre Adão e Eva, sobre o pecado de Adão e Eva, e o pecado de Adam e Eva nos separaram de Deus. né Era para ter uma vida plena, tudo em plena paz. Eles viviam lá em plena paz. Eles tinham um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo, eles falavam com o Pai, estava tudo pleno, mas o pecado nos separou. E aí que tudo aconteceu. Então, esse pecado nos separou e Jesus veio. Jesus é o exemplo, é o perfeito amor de Deus. Ele veio aqui, ele foi gerado, gerado em amor. E que amor é esse? O amor de Deus por nós, né? Porque quando Deus deu seu único, um, pensa, gente, eu não sou mãe, eu não sei o que isso significa, né? Mas quem é mãe, com certeza, nunca imaginou dar o seu filho por alguém, ainda mais por alguém que cometeu pecado, por alguém que fez coisas ruins, coisas assim que não dá nem para imaginar. Então, eu falo por mim, que eu não imagino isso, de dar o meu filho né, em prol disso. Então, ele deu o único filho que ele tinha, gerou esse filho em amor por nós, né? E o que acontece? Quando Jesus fez isso por nós, quando Deus fez isso por nós, ele gerou Jesus no ventre de Maria. Maria foi uma bênção de Deus que gerou essa criança, que teve um chamado muito importante. Ela teve, né, foi uma mulher muito abençoada de ter isso, de carregar o Salvador, que é uma bênção. E aí ele carregou essa bênção, ela gerou essa criança no ventre dela. E nós, somos gerados onde? É aí que tá, nós somos gerados em amor. Quando a gente para pra pensar sobre gerar, o que, que é gerar, gente? Gerar é dar existência, é fazer nascer algo novo. E esses dias eu aprendi muito sobre gerar, que a gente viajou esses dias, e aí eu recebi uma palavra sobre gerar. E a primeira coisa que veio na cabeça eu falei, peraí, eu vou ser Mãe? gerar, como hum. que isso funciona, né? Mas Deus, ele faz a gente gerar tanta coisa. A gente pode gerar tanta coisa boa, a gente gera alegria, gera amor, gera comunhão. E tudo isso que Deus depositou em nós. Nós somos chamados para gerar, né? E isso faz que a gente tenha um relacionamento com o Senhor, porque foi para isso que ele chamou a gente aqui. E Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, mas não foi por uma se semente de homens. foi gerado pelo Espírito de Deus. Isso é fundamental para nós. Mas e a gente? Como é que isso aconteceu? Nós somos filhos de Deus? Afinal de contas, como que isso funciona, né? Sim, nós somos filhos de Deus, mas todos somos filhos de Deus? Necessariamente não. Como que isso acontece? Tá, mas a Bíblia fala que nós somos... Gente, tem um processo a ser seguido, né? Sim, Deus chamou todos nós para sermos filhos de Deus. Mas agora o processo de ser filhos de Deus é uma coisa que depende de nós. Como que isso acontece? A gente vai falar mais sobre isso aqui pra frente, né? Pra não pular de etapas aqui. Mas nós podemos sim ser filhos de Deus. Isso é uma coisa tão maravilhosa que nós podemos ter. Gente, nosso pai, pensa sobre isso, né? Alguns aí tiveram alguns relacionamentos com o pai que não foram bons. E às vezes essa pessoa traz isso pra sua vida, né? Quando você tem um pai que é muito rígido, você vê Deus como um pai extremamente rígido. Quando você tem um pai que, tipo assim, deixa você fazer o que você quiser, você tem aquela mente, ah, Deus é assim também, Deus me deixa fazer o que eu quiser e tá tudo bem, tá tudo certo, depois eu vou lá, falo Deus me perdoa e tá tudo bem, não aconteceu nada, e sempre vou fazendo isso. Mas acontece que Deus quer ter um relacionamento com a gente, um relacionamento de pai, da mesma forma que a gente ouve o nosso pai chamando a gente, a gente reconhece, né, a gente ouve, nossa, meu pai tá me chamando, peraí, é a voz do meu pai, é a mesma forma que tem que ser com Deus. Porque ele quer nos adotar, ele quer ser o nosso pai verdadeiramente. Mas é algo que nós temos que reconhecer. Ele é o meu pai e seguir a lei dele, de acordo com aquilo que ele designou. É. Então é um processo que às vezes não é tão fácil, mas se a gente fizer isso, a gente vai desfrutar de tantas bênçãos, de tantas coisas boas, que a gente não pode imaginar sobre essas heranças que não são heranças é, físicas, mas é uma herança que você não tem dimensão do valor que tem, é maravilhoso. Então, a questão é, todos são filhos? Não. Mas todos podem ser filhos? Sim, todos podem ser filhos. Amém. Que bênção. Amém. Então, né, quando a gente vê alguém falando, mas eu também sou filho de Deus. Tem que pensar, será? Pois é. Né? Será que você é filho de Deus? Então, nem todos são filhos de Deus, mas todos são chamados a serem filhos Glória de Deus. Deus. Né? Como você mesmo citou, João 3,16. Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. Então, Deus tem esse desejo de nos adotar, de tornar todos nós seus filhos. Né? E como nós não somos todos filhos de Deus, como a Andressa falou, né? nós precisamos ser adotados para, então, nos tornar. Como que será isso, Tayane? Como que a gente é adotado por Deus? Como é que a gente é adotado por Deus? Ai, meu Deus! Então, nós precisaríamos, né, de pagar o preço de sermos filhos de Deus. E nós não conseguiríamos, né? Então, Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Ele fez por nós. E, então, Jesus vem, né, eu li um livro que fala que Jesus adotou a nossa cultura, adotou a nossa humanidade, mesmo sendo perfeito, né, pegou o nosso pecado... Carregou tudo ali para aquela cruz, e então morreu em nosso lugar, pagou o preço de sangue, né? E nos tornou filhos de Deus. Então isso é muito, muito maravilhoso. Então ele realmente fez, né? Ele realmente nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos, né? A gente acha às vezes que a gente está vivo antes, mas não, a gente estava morto. E através da morte de Jesus, agora nós podemos ter vida, né? E sermos chamados filhos de Deus. Então, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, perdoou os nossos pecados, né? E ali... Ai, gente, eu fico assim, ai meu Deus, isso é muito lindo. Porque ele era perfeito, né? Ele não tinha é, pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Então, ele pagou o preço, né? É, Jesus, é, eu vi um, um, nesse mesmo livro que chama é, Amigos de Pecadores, o autor fala muito sobre isso, sobre o preço que Jesus pagou. E ele fala assim, nós valemos Jesus para Deus, esse é o nosso valor. Quando a gente pensa, ah, será que eu estou valendo alguma coisa? A gente vale muito, porque Jesus morreu por todos, todos, todos. Mas como a Andressa falou... Nós temos que é, aceitar, né, esse perdão, a gente tem que aceitar esse amor, né, a gente tem que acreditar nele, que é mediante a fé que nós somos é, feitos filhos de Deus. Então, nós temos que acreditar nisso, né, e tomar realmente esse lugar, tomar essa filiação, porque nós valemos Jesus, né, o nosso valor é do tamanho de Jesus para Deus. Então... Como a Andressa falou, de João 3,16, era o filho é. único dele, unigênito do Pai. Né? E ele manda, e Jesus vem para realmente pagar o preço que devia ser pago. Então, nós como nós podemos ser filhos de Deus? Taiane, tá, mas olha, Jesus, né? É Deus. Como assim a gente pode ser filho de Deus? Como assim eu ser irmão de Jesus? Não dá. <risos> Tem uma coisa errada. Eu me conheço muito bem, não. Ó. <risos> oh. Mas isso é graça, né, gente? É a graça que nos possibilita realmente é, sermos adotados por esse amor de Deus, que realmente não tem é, explicação. né? Então o Senhor nos desejou desde o início. né? Ele nos criou para a glória dEle. Né? Era o desejo dEle. E o desejo dEle era realmente é, se relacionar, era estar com a gente. Eu sempre penso assim que o maior amor que a gente conhece é de pai e de mãe. Então, assim, né, Deus falou que é pai, é pai, é filho, é irmão, é família, porque é o maior amor. É pra gente, naturalmente, a gente tentar ter uma dimensão do que é, né, mas eu acho que, eu acho não, com certeza ainda é além disso. Mas o maior amor é que, naturalmente, nós terrenos, né, humanos, o que a gente tem, assim, de maior amor é de pai e de mãe. Então, assim, eu sempre falo que eu acho Deus muito didático. Ele é muito didático, né? Então, assim, ele falou: tá, como é que eles vão entender que eu amo eles muito? Ah, é pai. Então, você é pai deles, né? E, e eu sempre penso isso: que Jesus, é, que Deus, ele poderia é, nos fazer como. É, como ele quisesse, ele não, ele não precisaria né, de nos adotar como filhos, ele não precisaria de nos adotar com tanto amor, mas ele faz isso, né, revelando o, quem ele é, revelando esse coração maravilhoso dele, revelando a misericórdia dele que se renova todas as manhãs, né, que não, mesmo nos conhecendo, mesmo conhecendo a nossa fraqueza, o nosso pecado, né, ele não olha isso, a gente às vezes fala, meu Deus, mas eu errei, eu pequei. E o Senhor ele está desejando né, nos chamar, Ele está desejando que a gente volte para Ele, que a gente olhe para Ele, que a gente se arrependa. Que a gente tome esse lugar realmente de filho né, que a gente tem. A gente precisa realmente é, ter essa, essa, essa consciência desse valor que tem o nosso lugar, né, naquela quando Jesus vai curar aquele paralítico dos amigos, né, que desce no telhado, a primeira coisa que ele faz é chamar ele de filho, né, ele não fala assim, né, levanta e anda, ele fala, filho, seus, perdo... seus pecados estão perdoados, e depois ele cura, né, então, eu imagino que talvez Jesus fala assim, filho, seus pecados estão perdoados, e aí tá todo mundo lá e o povo fala assim, tá, e aí, a gente quer ver o andar, <risos> Né, mas o Senhor está curando primeiro o quê? Está é, curando realmente a, a filiação dEle, a identidade dEle. Está né? resgatando quem Ele é de verdade. Né? Independente dEle andar ou não, o que o Senhor queria era o coração dEle, era o coração de filho. Então Ele fala, filho, né? E quando o Pai chama a gente, a gente já olha assim, <risos> <risos> fala, oi? <risos> Calma aí, o que está que acontecendo? <risos> então Ele chama ali, Ele resgata Ele, chama Ele de filho, né? resgata essa identidade, fala, Os seus pecados estão perdoados, então nada mais pode me separar de você, meu filho, né? Eu estou aqui. E, e aí, então depois né, ele cura e a gente vê esse milagre na Bíblia, mas isso é muito lindo, né? Como que o Senhor, ele todo dia está nos chamando de filho. Né? Ele podia falar assim, eu vou salvar esse povo, eu vou perdoar os pecados, mas eu vou deixar eles numa segunda categoria ali. É, gente. É, é, é, é, uhum. Pode escravo, uhum. qualquer coisa podia ali. Mas ser. ele quer nos colocar como parte da família dele, como Gente, filho. a oração do Pai Nosso, que coisa tremenda. Tipo assim, ele fala, vamos orar o seguinte, Pai Nosso, que estás é no céu. Então ele dá a liberdade de a gente chamar ele de Pai. Não é uma coisa que a gente for, peraí, vou chamar ele. Não, gente, ele deu a liberdade de a gente chamar ele de Pai. A oração do Pai Nosso é a coisa mais linda do mundo. Assim, eu sou apaixonada quando eu vou orar. Às vezes eu começo a chorar sozinha e falo, pai, realmente o senhor é pai. <risos> e eu sempre lembro da Thay nessa questão, quando ela fica papai, paizinho, <risos> gente, que liberdade pai. que nós temos de falar com o nosso pai. E nós temos. a gente que às vezes esquece disso e fala, mas peraí, como é que eu vou conversar com Deus? Peraí, deixa eu me engessar aqui, eu vou botar a melhor roupa que eu tenho. Claro, né? Não vai colocar qualquer roupa. Mas eu vou botar a melhor roupa que eu tenho que eu falo, senhor maravilhoso e eterno Deus. Tipo, não precisa disso, gente. Né? Deus dá-nos liberdade para falar com Ele. A gente pode falar com Ele, a gente pode abrir o nosso coração, porque Ele é o nosso Pai. A gente precisa de protocolo para chegar lá e falar com Ele, né? É, e assim, nós nunca vamos ser nem dignos, né? Nós nunca vamos ser dignos. Nós nunca seremos né, merecedores desse lugar. Mas o Senhor, é, Ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu nele. E... Ele, ele se aproxima, né, Jesus, quando ele vem e ele morre, ele realmente está se aproximando de nós, quando nós não poderíamos nos aproximar dele. A gente não poderia, a gente era pecador, estava tudo, né, a gente não tinha mais solução, estávamos condenados, estávamos condenados, Jesus vem, gente, e muda o nosso destino ele muda, muda, então isso é maravilhoso Me agradeço. Me agradeço. veja que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos ah, de Deus também. ai, fomos feitos filhos vamos fazer o um intervalo agora mas no próximo bloco nós ainda vamos falar sobre o que é então ser filhos, agora que fomos elevados a essa categoria de filhos, o que nos reserva o que Maria nós temos por sermos filhos, fica com a gente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 Estamos, estamos falando da maravilha de sermos feitos filhos de Deus Que grande amor nos tem concedido, Pai, de sermos feitos filhos de Deus né? é, Tem uma palavra em 1 Pedro 1, versículo 3 que diz Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, até aqui a gente viu o quê? Que nem todos né, são filhos de Deus. Nem todos éramos filhos de Deus. Nós aqui somos filhas. Mas que... Pela ressurreição, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo Nós fomos gerados novamente né? Jesus falou para Nicodemos, É preciso, necessário vos é nascer de novo E não nascer, ser gerado de homem né? Da semente do homem, como a Andressa falou Mas nascer de novo da água e do Espírito Então é o Espírito, né? como diz em Romanos 8,15. Não recebemos o espírito de escravidão para outra vez andarmos em temor. Mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós fomos gerados novamente em espírito como filhos de Deus e recebemos o espírito de adoção de filhos Amém. pelo qual clamamos Pai ah, papai, papai ah, meu é. papai então hoje que somos filhos que fomos gerados novamente pelo espírito de Deus, nós ocupamos Amém. esse lugar de filhos né? e aqui em Romanos 8 fala se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo então nós temos uma herança né? Agora que somos filhos e somos herdeiros, o que significa ser herança? O que significa ser filho? O que é, é isso, Thay? Então, <risos> gente, ser herdeiro, né? Nós temos uma herança. Então, é, eu gosto de pensar em relação a isso, é, porque eu até brinco, uma vez eu vi um pastor falando isso, né? Que quando... A gente vai ter uma herança, geralmente tem um testamento, então né, o Senhor deixa dois testamentos <risos> para nós, o Antigo Parabéns. e o Novo Testamento. Cheio de promessas, né? De tudo que está disponível para nós. É, naquele, naquele livro, Deus Esquecido, uhum. o Francis Chan diz né, sobre o Espírito Santo e ele fala que é, é muito louco quando a gente pensa que o Espírito Santo, ele... Ele é, é Jesus, né? Ele, ele e o Pai são os mesmos, né? Só que a gente às vezes tem uma dificuldade, a gente cria uma hierarquia na nossa cabeça, não sei porquê. E assim, eu, eu gosto muito de pensar nisso, que um, uma das nossas grandes heranças, né? Algo que o Senhor deixou para nós é o Espírito Santo, né? Quando Jesus morre, Ele fala que não nos deixaria órfãos, né? Mas que enviaria um Consolador. E Ele deixa conosco o Espírito Santo. E nós temos é, acesso... Né? nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos filhos e nós somos também morada, nós somos também a habitação do Senhor. Então, eu, eu assim, tem muitas coisas né que um herdeiro, o herdeiro tem acesso a tudo. Quando a gente está na casa do nosso pai, a gente não tem muito protocolo. né A gente tem o quê? É um lugar de intimidade, é um lugar que você pode é, chegar, você pode deitar, você pode comer, você pode descansar. Então nós temos esse é, acesso a uma herança né, maravilhosa. E assim, uma das coisas que eu acho mais preciosa realmente é o Espírito Santo, que eu sou apaixonada, porque não existe nada melhor do que a gente ter o Espírito Santo na nossa vida, do que nós podemos realmente sentir presença do Espírito Santo, nós podemos entender que nós estamos falando e as nossas orações estão sendo ouvidas, que eu estou chorando, mas as minhas lágrimas estão sendo enxugadas, que está difícil, mas eu não estou sozinha. Então, assim, nós temos é, essa herança que é o Espírito Santo de Deus, nós temos né, tudo o que a Bíblia nos garante como filhos, todas as promessas né, que a Bíblia nos garante, tantas coisas nos estão disponíveis mediante a nossa fé e fé em Cristo Jesus. Então hoje nós podemos, nós temos acesso a tudo isso, né? não porque nós somos bons, não porque eu sou mais santa ou as meninas são melhores do que a gente, não, é porque o Senhor... Né? Jesus pagou o preço na cruz nos, nos, é, nos realmente abriu esse caminho De acesso direto a Deus E gente, nós temos o que? Todas as manhãs as misericórdias do Senhor Sendo renovadas sobre as nossas vidas E a graça de Deus nos salvando dia após dia Então nos possibilitando ocupar esse lugar de filho E eu acho que é muito interessante A gente realmente ter essa, essa consciência do nosso posicionamento, que nós temos acesso, nós temos né, esse, essa liberdade. Nós podemos realmente de chegar diante do trono né, com ousadia, sem medo. Nós podemos falar, pai, me ajuda. Pai, eu confio que o Senhor pode fazer esse milagre. Pai, é, me dá uma direção, me mostra o caminho. Abre, abre uma porta. Então, se nós temos... Esse lugar, então nós não podemos ser passivos também e falar, ah, não, Jesus morreu na cruz, meus pecados estão perdoados e pronto. Não, nós temos que realmente tomar esse lugar, sabe, com autoridade, com força mesmo, nos esforçar para nos posicionar, para levantar e falar, ok, vou tomar esse lugar de filha, sou filha, então eu tenho direito, eu tenho a minha herança e eu quero isso a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Amém. todas as bênçãos <risos> celestiais estão disponíveis para nós e a gente às vezes vive uma vida assim né com tão menos eu sempre é, penso isso que existe um banquete para gente né todos os dias o Senhor Coloca um banquete pra gente de coisas. E chama, filho, vem cá. E às vezes a gente se, né, se conforma assim. Ah, não, só isso aqui tá bom, só essa a gente bigalinha. Não sabe comer, não do banquete. sabemos <risos> comer do banquete. E existe um banquete. Então, a gente precisa realmente desfrutar. Só que aí o que acontece? Nós só desfrutamos do que nós conhecemos. Então, se a gente não conhece o Senhor. A gente não vai desfrutar dele... A gente não vai desfrutar de tudo que ele é... De tudo que ele pode fazer por nós... Então por isso que nós precisamos... Viver uma vida de intimidade com o Senhor... Uma vida de relacionamento com ele... Para a gente conhecer mais e mais e mais quem ele é... Porque ele sempre e tem mais, mais para revelar para nós... Isso acontece pelo próprio Espírito é. Santo... Né, que é a maior maravilha... A Bíblia diz que um pai terreno... Que é ruim, sabe dar coisas boas ao filho... Quanto mais o pai celestial quer tudo... Não dará o Espírito Santo oh. a todo aquele que peixe. Ai, meu Votos. Deus. Verdade. Mas o que acontece naturalmente quando a gente peca, por exemplo, a gente se afasta. A gente se afasta. Porque Deus não se afasta de nós. Ele não se afasta. A presença dEle está ali. Só que a gente pega e fala, não vou falar com Deus, não. Porque Deus ah, ele vai me julgar. Ele vai falando, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser o oposto disso. A gente peca, e fala, Deus, estou aqui de novo, errei. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E pedir perdão para Deus. Né? Porque ele, ele sabe todas as coisas, mas ele quer ter um relacionamento igual a Thay falou. Quer a ter um espera, relacionamento. gente tá espera estar perfeito para se achegar ele. Não, não é ele, assim que funciona. A gente lembra sempre. pode nos tornar perfeitos. Hum, exato. Eu lembro sempre de Moisés. Moisés, quando o povo né, usava ele como se fosse um canal ali para falar com Deus. Porque uma boa parte dele estava um pouco irritado, né? Porque Deus nos tirou daqui para a gente passar fome aqui, uhum. né? Então, eles não queriam ter um relacionamento, eles não queriam conversar. E usavam ele como se fosse um canal. Só que nós não precisamos de um canal para falar com Deus. Né? Nós temos total de liberdade de falar com o Senhor quando a gente quiser. A gente pode estar na rua, a gente pode falar com Deus. Porque eu sempre faço isso. Sim. Eu tô andando pro trabalho, eu tô falando com Deus. Eu tô tomando banho, eu posso falar com Deus. Nós temos liberdade em Deus. Sim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E Ele nos proporcionou isso. A gente não precisa de um canal como Moisés foi para poder ter um relacionamento com Deus. né? verdade. E o que eu vejo também é que o que o inimigo, gente, ele é astuto. Né? Uhum. Então, o que ele mais quer realmente é o quê? Roubar a nossa identidade de filho. Ah, então, o que ele puder... Né, lançar realmente de acusação contra a nossa vida, os nossos pensamentos e falando, não, mas você fala que é filho de Deus, mas você fez isso, Exatamente. você errou, você pecou. Então, o tempo todo ele quer roubar a nossa identidade, por quê? Ele, é astuto, ele sabe que se nós nos posicionamos como filho de Deus, nós temos poder, nós temos graça, nós, temos, né, nós podemos fazer muitas coisas no Senhor. Então ele tem realmente, é, eu vejo isso, sabe? Que ele trabalha realmente para nos roubar desse lugar de filho. Exatamente. E quando a gente fala sobre herança, um filho recebe tudo aquilo que o pai tem né E nós recebemos tantas bênçãos de Deus, e ele quer dar isso para nós, ele não quer ficar é. retendo, segurando ele e falar, ah, não vou dar não. Ele quer dar isso para nós, mas depende da gente, depende do nosso posicionamento de filhos. Fala, eu sou filho de Deus, vou me portar como filho de Deus, é. eu vou andar como filho de Deus, eu vou falar como filho de Deus. Isso é fundamental. Você falando isso, eu lembro muito do que tá escrito em Gálatas, né? Que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada se difere do servo. Uhum. Que tem à sua disposição todas as coisas, mas nada é dele. Não pode usufruir uhum. de nada. Então, nós precisamos amadurecer, né? Ser uhum. filhos maduros, filhos que usufruem. Que têm condição do pai falar assim, tá bom, meu filho, agora eu sei que você pode receber tudo isso. Que você pode desfrutar, uhum. que você vai saber Amém. receber, administrar. Que você não vai ficar confortável na sua casa com tudo isso, mas que você vai liberar para os outros, Amém. entregar, Amém. Derramar. manifestar, derramar. Né? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros. Né? Então, nós temos vários irmãos. Eu tenho a sua Todas as minhas, a, a minha herança é delas também. Sim, Amém. verdade, né? verdade. Somos co-herdeiros com Estou, meu Deus. Meu Deus do Isso céu. é muito lindo. E muito eu lembro legal. de uma palavra que eu amo, que diz que o, o Espírito Santo é o penhor da nossa, nossa herança, uh -huh. né? Isso que é além de nós lindo. termos essa herança, essas bênçãos espirituais aqui na Terra, nós temos a maior de todas no céu, né? Que é quando Amém. finalmente nos uniremos a Deus, viveremos nos braços literalmente do Pai, Amém. veremos a face de Jesus que se entregou por nós e é o Amém. Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. Nem né? que, é que é o penhor é algo que você dá em garantia quando Meu você Deus. chegar na frente de Deus, você vai falar Amém. assim aqui, ó, eu tenho o Espírito Santo, eu posso entrar eu Posso usufruir de toda Glória. essa herança. E tem outra palavra que diz, né? Eu sei quem tenho crido que Amém. é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o próprio Deus que nos deu, Jesus, que veio, morreu e foi para que o Espírito Santo fosse dado a nós, esse mesmo Deus guarda o Espírito em nós. Uhum. Né? Ele nos dá, ele nos enche do Espírito Então é realmente mais uma questão De nos entregarmos a isso De dizer, pai, eu quero Eis-me aqui, faz-me filho Amém. Eu quero Deus. receber tudo isso Eu quero mais o teu Espírito Santo né? Do que da gente Tentar procurar uma posição De que vai merecer de não, ah, Agora eu não pequei, eu posso falar ah. com o pai uhum. Agora eu estou bonzão, o pai não. vai me amar não é isso. Nosso relacionamento com Deus, ele sempre vai depender de nós. Total. Né? Deus, ele é o mesmo. Ele é imutável, ele é o mesmo. Agora, o nosso relacionamento, a, nossa, a intensidade do nosso relacionamento, a profundidade, sempre vai depender de nós. Então, assim, né? a gente às vezes está vendo o nosso irmão... Tá lá, filhaço de Deus. <risos> né? Comendo na mesa do papo. Ah, comendo todo <risos> comendo o banquete, só mesmo. olha e fala, Deus, Deus ama mais aquele filho dele. É, é. Não, né, ele não tem filhos preferidos. Mas é. tem filhos que preferem a ele. Então, é, realmente nós temos que buscar, né, é, colocar o Senhor realmente como a nossa prioridade. Como realmente o Senhor do nosso coração, né? o nosso maior amor, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo. Porque como as meninas falaram aqui, gente, olha tudo isso que nós temos, né? nós já temos garantido, né? já está pronto, já está preparado para nós. Então, assim, se você talvez está pensando, né, mas como é que eu faço? Como é que eu tiro esse sentimento de órfão? Esse sentimento, né, difícil, eu não consigo enxergar Deus como pai, né? Eu, eu acredito que é buscando mesmo, é uma busca ali diária, é realmente iniciar um relacionamento, é abrir o coração com sinceridade, é não ter medo, é se entregar, que Ele vai se revelar para você como pai. Nas grandes coisas, nos milagres maravilhosos, mas também naquelas coisinhas assim pequenininhas, nos detalhes do dia a dia, você vai ver assim, não, meu pai tá aqui. É sobre o Pai está tá tá sobre isso. <risos> Mas, Mas amém Gente, e tem esse versículo em Romanos que fala, né O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus amém. Tá aí a receita sobre como você descobrir se você é filho de Deus é O Espírito verdade. Santo que habita em nós Gente, quando a gente, sente, a gente faz alguma coisa errada, a gente sente um negócio aqui Gente, Ah, gente não é dorzinha, né O Espírito Santo falando com você O que, é que precisa ser mudado, o que, é que precisa ser feito ali É o Espírito Santo que habita em nós e né? ele faz total diferença, gente. Ele testifica que nós somos filhos. Através dele, nós temos certeza que nós somos filhos de Deus. E aí, a partir daí, a gente vai agir como filhos de Deus. Maravilhosa a obra do Espírito Glória Santo Deus. Deus né? Que Glória estou Deus. certa de que ele é fiel para completar o dia de Jesus Cristo. <risos> é. Então, é isso, né? Eu... Recomendo a você que está em casa, depois de assistir tudo isso, está pensando, ah, eu não sou filho de Deus, mas eu quero muito ter este lugar, eu me sinto órfão, eu me sinto com medo. Né? Eu recomendo que você neste momento Pare, feche seus olhos Faça uma oração né? Fale com o Pai Porque como a gente falou aqui no começo O Senhor enviou o Seu Filho único, Jesus Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então você precisa apenas confessar Que crê em Jesus como seu Salvador Aceitar a obra dele na cruz E receber o Espírito Santo de Deus Que vai testificar Ai, né? o seu Espírito Que você é filho de Deus o Espírito Santo é uma promessa para todos que creem em Jesus. E você pode hoje se tornar filho de Deus. E se você já é filho de Deus, eu te convido a estreitar o relac seu relacionamento com este pai. né? Aclamar Aba pai, paizinho. Né, a ouvir o Espírito Santo de Deus a cada dia, pois ele é o penhor da sua herança como filho de Deus, Mãe não Deus. viva por aí como mendigo se você é herdeiro glória vem pra mesa, amado Chega. então é isso eu quero agradecer a Tayane, muito obrigada Andressa Obrigada. É, que o Senhor Jesus alcance os corações Também. o Espírito Santo de Deus fale aos corações e vamos nos alegrar porque glória. são filhos de medo! Achei. Até mais, sessão! triste ver que não aconteceu, como planejamos e triste choramos, mas que bom é ter Então, acalma coração, espera no Senhor E tudo entregar oh, oh, oh, oh. Tudo está em suas mãos Tudo é dado a ti Está doendo demais Mas o bar Samu, vem de ti, vem de ti oh, oh, oh, Eu acalmo meu coração Que texto interessante que eu quero ler com você agora. Está em Mateus capítulo de número 8, do versículo 23, a seguir diz assim, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade, e o barco era coberto por, pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temais homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se em grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto bacana. Jesus estava com seus discípulos atravessando o mar e de repente vem uma tempestade. Em outras versões vai dizer que de repente, esse texto que eu li aqui, essa versão que eu li, não fala de repente, mas ele fala, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Mas em outras versões vai dizer que de repente, estava tudo calmo, mas de uma hora para outra, de repente, começou-se uma tempestade. Eu quero trazer para os nossos dias hoje. Talvez a sua vida está indo muito bem, ou estava vindo muito bem, e de repente... Então, de repente, do nada, começa uma tempestade na sua vida. Do nada, o vento começa a soprar, as águas começam a invadir a sua vida, o seu barco, aonde você se encontra. Às vezes, tudo estava indo tão bem e, de repente, algo acontece na sua vida que começa a prejudicar a tranquilidade que você estava vivendo. O texto vai dizer para nós que no barco Jesus estava presente, estava dormindo, estava descansando. Primeiro porque ele sabia que nada poderia tirar a sua paz, porque Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele estava dormindo, estava descansando e de repente aqueles discípulos começaram a ficar atemorizados, preocupados com aquela ventania, com aquelas ondas que estavam invadindo aquele barco. E Jesus estava dormindo. E é interessante porque eles agora começam a lembrar que Jesus estava dentro do barco. Não vamos chamá-lo, vamos acordar o mestre. E o texto diz que eles acordaram a Jesus e Jesus chega e acalma o vento e acalma o mar. E aí eles ficaram assustados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus de Nazaré e é este que eu apresento para você aqui neste momento. Talvez você está passando por uma tribulação, talvez você estava indo tão bem e de repente algo aconteceu na sua vida, de repente algo aconteceu na sua família, de repente algo veio trazer um transtorno para o seu coração. E eu quero deixar bem claro para você, Jesus ele está na sua vida. Ele pode entrar na sua embarcação. Ele pode entrar e trazer um controle para o seu coração. Trazer a, a calma, apaziguar a tempestade, apaziguar os problemas que afligem o seu coração. Somente uma pessoa pode fazer isso por você. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro, não existe outra. Existe somente Ele que pode fazer isso por você. Às vezes você acha que não tem mais solução para você. A sua vida estava indo tudo tão tranquilo, tão bem, e de repente aconteceu algo. E agora esse algo que acontece. Você está desesperado, achando que não tem mais solução. Eu quero apresentar de novo para você Jesus Cristo de Nazaré. Esse pode trazer o alento para o seu coração, apaziguar a tempestade, tirar tudo aquilo que vem trazendo tristeza ao seu coração e encher você de paz e de esperança. E eu quero que você grave isso no seu coração. Somente Jesus pode fazer isso por você. Não esqueça, Jesus Cristo é a sua solução. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele possa trazer no seu coração esta paz que só Ele pode te dar. E eu quero fazer uma oração por você, para você que acha que a sua vida está dessa forma, por uma tempestade que repentinamente chegou na sua vida. Eu quero orar para que Deus possa trazer isso, esta paz ao seu coração. Ora comigo, Pai, eu te louvo e neste momento, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que se encontram, ó Deus, aflitas, angustiadas, essas pessoas que estão passando por este problema, Senhor, que de repente veio ao seu coração, veio à sua vida, veio à sua família. Ó oh Deus, invadindo como as águas invadiam aquele barco onde estavam os discípulos e Jesus. Pai, essas pessoas estão aflitas, estão angustiadas, estão precisando de um socorro do Senhor. E o Senhor está tão perto, e o Senhor está tão próximo. E neste momento nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas e trazer a paz. Ó oh Deus, apaziguar a tempestade, acalmar o vento. Ó oh Deus, acalmar as águas e trazer a tranquilidade ao coração deles. Que a bênção do Senhor seja sobre eles abundantemente. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.